E aí pessoal, World 0 na área, beleza galera? Seguinte, mano, hoje fazendo o review do Junk, mano, é o que falta aí dos que eu tenho desbloqueado, depois tem o Bbk BK e o Ronin que eu vou estar tá desbloqueando, tá, mas vamos falar do Junk, ele é um pro agente tá, um defensor Pro agente, e aqui no Core State dele, ele tem o life alto pra caramba. Porém, a arma dele, assim como todo defensor, cospe feijão cozido, mano. Mas o que chama atenção é a habilidade dele. Ele é meio que tipo um jogador de futebol americano, então, tipo, ele dá, mano, uma golpeada no chão e todo mundo que tá num raio ali acaba sendo atingido, ele é muito forte, tá, galera? Ele aparenta ser bem... bem felizão, tá ligado? Por mais que ele tenha essa cara de mal aí, ele aparenta estar tá bem felizão aí. E vamos aqui dar um training aqui e ver aí na prática, tá? E lembrando, mano, se você tá curtindo, não se esqueça do like, tá, galera? E se inscrever no canal aí, ativar sininho. E vamos lá, ó. A arma dele, tá? Ele precisa de sete é, barrinhas de, de energia. Então é um dos agentes aí que mais precisa, tá ligado? Ó, mas a arma dele, ó, diferente da, da do Ken, mano, mata mais rápido, hein? Mata mais rápido aqui, ó Tem 35 balas, ó Mas tá dando mais dano, tá? Tá dando mais dano, vamos ver se a gente finaliza ó. Quase que finalizou aí E vamos esperar uma muvuca aqui De players E aqui a habilidade dele, ó Ô filhão, cadê? Ó, aqui a habilidade dele, ó Olha, lá, ele dá essa enterrada aí, ó Deu dano pra caramba E ainda deixou o cara meio atordoado, mano Vamos nesse daqui, ó. Vamos esperar encher. Ó, ele tem mira. Então vamos dar uns tiros aqui mirado. Pra ver qual, qual é que é. Ó, Ok. HS. Vamos dar um reload aqui. Vamos dar um reload aqui. E vamos ver o tanto que ele vai arrancar de dano desse malucão aqui, ó. Deu enterrada. Deixou ele atordoante, ó. Quase que matou, galera. Quase que matou. Ou seja, a habilidade dele é cabulosa. Com certeza ele vai ser um defensor aí muito top, tá? Muito top. Então esse daqui é o Junk, galera. Espero que vocês tenham curtido aí, ó. Deixa eu finalizar isso aqui no, no HS, ó. Ó, às vezes tá bugadaço, ó. Tô mirando a cabeça e não tá atirando. Então tem muita coisa ainda pra melhorar aí no, no MC Versus. Tá, vamos finalizar ele aqui, ó. Matei no golpeamento especial ele já deu respaldo aqui tá porque esses daqui são só para treinar mesmo bem simplão aí só para mostrar galera então esse daqui é o Jack tá um reviewzão um rapidex mais um agente muito útil um pro agente aí do modern combat versus então até o momento temos o Tower temos o Ken e temos o Jack digam vocês aí quais vocês gostaram mais e quais vocês irão jogar Obviamente, mas é isso, tamo junto, valeu, falou, eu fui.